Como emagrecer rápido a barriga. Olá, eu sou o professor Emílio Júnior com várias dicas. Se você ainda não me conhecia, prazer, inscreva-se no canal. Vamos lá, vamos à primeira parte. Assista esse vídeo até o final que tem uma super promoção que eu quero que você faça parte. Para emagrecer a barriga rapidamente é importante seguir uma dieta equilibrada e a prática de exercícios físicos regularmente não basta só fazer a dieta você tem que fazer a dieta aliado às atividades físicas algumas dicas para ajudá-lo a alcançar esse objetivo incluem. eu vou dar a primeira dica então já pega papel e caneta e presta bastante atenção que é para você poder tirar o máximo proveito não só dos exercícios mas também dessas dicas. Beba muita água, a água pode ajudar a manter o corpo hidratado e também pode ajudar a controlar o apetite, porque o teu corpo está mais hidratado e automaticamente você vai dar uma amenizada nessa vontade de comer compulsivamente. Coma alimentos ricos em fibras. As fibras ajudam a manter o trato intestinal saudável e também podem ajudar a controlar o apetite. Aí você deve estar se perguntando assim, professor, mas quais são os alimentos ricos em fibras? Ou quais são esses alimentos? Eu vou dar um, alguns exemplos aqui. Você tem as frutas, você tem as verduras e os grãos integrais. Então, frutas, verduras e grãos integrais. Evite! alimentos processados. Esses geralmente são ricos em gorduras, açúcar e sódio. O sódio é sal que vai te manter inchado. O que pode levar também ao ganho de peso e ao acúmulo de gordura na barriga. Opte por alimentos frescos, naturais, em vez de utilizar os processados, que são esses alimentos como hambúrguer industrializado, presunto e muitas outras coisas. Faça exercícios de fortalecimento, ó, fortalecimento para a musculatura do abdômen, para tonificar a musculatura do abdômen. Exercícios como abdominais, você pode fazer abdominal em pé, como também você pode fazer o exercício do agachamento, que depois eu vou passar no final do vídeo, passo a passo, para você aprender essas duas dicas. Pratique atividades aeróbicas, as atividades aeróbicas, como a caminhada, estufa o peito, faz a caminhada dessa forma aqui, tá sempre no mesmo ritmo a corrida que você vai fazer também natação são exercícios que vão auxiliar também na queima de gordura mas quanto tempo tente incluir pelo menos 30 minutos de exercício aeróbico moderado em sua rotina diária lembre-se de que para perder e reduzir a gordura da barriga requer tempo e dedicação isso eu sempre falo para minhas alunas tempo e dedicação, não é da noite para o dia, eu não vou vender aqui falsas ilusões, então você tem que se dedicar. É importante ter paciência e ser consistente com suas escolhas alimentares, atividades físicas para alcançar resultados duradouros, eu não quero que você tenha o um efeito sanfona, aí emagrece rápido engorda, emagrece não, isso não, é sempre recomendável consultar um médico ou um profissional da área de saúde, qualificado, antes de iniciar qualquer Programa de exercício físico ou mudança na sua alimentação. Mas para continuar, você deve estar se perguntando assim: tudo bem, quero fazer abdominal, não gosto de fazer abdominal no chão, como é que eu posso fazer esse abdominal? Pensa o seguinte: imagina que aqui é uma parede que está na minha frente. Vou colocar as mãos na parede e vou elevar a minha perna dessa forma. Presta atenção que você não vai elevar a perna jogando o calcanhar para trás, mas sim o calcanhar à frente. Eleva, eleva, eleva, eleva. Professor, quanto tempo eu tenho que ficar fazendo isso? Ou quantas séries, quantas repetições? Esquece o número de repetições e trabalhe com o tempo. Também eu não vou colocar aqui um tempo fechado, você tendo a liberação do seu médico, é claro, tem que ter a liberação do médico, você vai fazer esse exercício o máximo de tempo que você conseguir. Geralmente, uma pessoa que está iniciando faz aí no máximo um minuto a dois minutos. Agora, tem os intermediários e os avançados que conseguem ficar mais de cinco minutos fazendo. Você vai sentir bastante essa região inferior do seu abdômen sendo trabalhado. É simples, põe a mãozinha assim, assim ó, nessa lateral aqui e faz isso daqui. Você vai ver que essa região aqui, ao levantar a sua perna, você está trabalhando. Então você vai estar tá trabalhando essa região também. Aí vem o segundo, a segunda dica que você deve estar tá se perguntando. Mas antes, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo. Se você está assistindo até agora, porque você está curtindo essas dicas, já dá o joinha, vai lá embaixo nos comentários e manda sua pergunta, que eu vou trazer um vídeo. Claro, vou trazer um vídeo aqui para responder essa sua pergunta. E também eu quero saber de qual cidade que você é, ou qual país você está, para eu entender, tá bom? Então vai lá embaixo nos comentários, não esqueça não, que aí eu vou responder você nos próximos vídeos. E se puder ser membro aqui do canal para ajudar a fortalecer esse nosso projeto, vai ser legal para caramba. Vamos lá! A próxima dica para ajudar também a trabalhar o abdômen é o agachamento. Agachamento, professor, como é que eu faço o agachamento? Simples. Pés paralelos à largura do seu ombro. Ah, professor, meu ombro é estreitinho. Então, se o quadril é mais largo do que o ombro, você vai ficar com os pés à largura do seu quadril. Agora, se seus ombros são mais largos do que o seu quadril, você vai ficar com os pés à largura dos seus ombros. Eu aqui vou trabalhar com os pés à largura dos ombros. Ambos os pés apontados para fora, joelho acompanhando. Eu irei dobrar, flexionar, vou ficar de lado para você visualizar melhor. Então eu vou dobrar o meu joelho, que é flexionar, porém esticar ambos os braços à frente, contrair o abdômen, postura, vai descendo o máximo que você puder. Desceu o máximo que pôde, volta à posição inicial. Desceu o máximo que pôde, volta à posição inicial. Professor eu consigo ir lá embaixo, eu consigo fazer indo lá embaixo, Está correto? Ótimo, você está usando a amplitude total do movimento, vou dar um exemplo, preste atenção na amplitude total do movimento, coloquei o braço, desci e fui lá embaixo, amplitude total do movimento, voltei à posição inicial, professor, não tem condições de ir lá embaixo, como é que eu faço? Você vai fazer nos seus limites. Se você não tem condições de ir lá embaixo, como eu fiz agora, você vai fazer dentro dos seus limites. Vai fazer aqui, ó. subiu e voltou, subiu e voltou. Professor, eu vou te trazer mais um problema. Pode mandar, manda esse problema. Eu não posso fazer o um movimento. Não tem como subir, descer, subir e descer. Como é que eu faço? Simples. Pega uma cadeira, imagina que tem uma cadeira aqui na minha frente, você vai segurar essa cadeira aqui assim na sua frente e vai simplesmente descer e ficar paradinha apoiando, segurando nas costas da cadeira. Ficou paradinha o máximo de tempo que você puder, vai sentir as pernas trabalhar, vai tremer, é normal, sinal que você está trabalhando bastante as suas coxas. Simples, fácil porém tem que ter dedicação, e aí eu venho com a promoção que você não pode ficar de fora. Eu juntamente com o nutricionista montamos um programa de 365 dias de treinamento com dieta, onde é uma ficha de treinamento que você vai seguir aquela ficha, são 12 cardápios para você fazer de segunda a sexta-feira, então de segunda a sexta você vai ter o cardápio ali direitinho explicando o que que você vai comer, o que você vai utilizar no café da manhã. Isso é de suma importância, porque aliado aos exercícios que ali estão, esses cardápios vão fazer com que você emagreça, que você que deseja ter ganho de massa magra consiga. O link vai estar tá lá embaixo na descrição desse vídeo, vale a pena, sai muito mais barato, presta atenção nisso, sai muito mais barato que você ir para uma academia, pagar um personal trainer, enfim, vários outros critérios. É claro, você ainda pode parcelar em 12 vezes, tá? Muito legal mesmo. Olha, quero agradecer por você assistir a mais essa dica de treinamento. Então comece bem os treinamentos, foco. Eu vou trazer vários vídeos aqui dando dicas de como você vai fazer para conseguir ganho de massa magra, emagrecimento ou mesmo hipertrofia. Eu sou o professor Emílio Júnior. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e até nosso próximo encontro.